ficar doido. Tá ligado, meu parceiro, eu vou chegando, eu sou um moleque escroto Você nem me conhece, mas sem é meu boss, meu nome é Flávio Castro Vulgamente conhecido como MC Orochi nas esquinas de São Gonçalo Sempre eu chego e falo, flow é meu artefato Mano bolado, de fato, eu chego no meio da levada Não olha pra mim com essa cara, eu faço a rima e nunca pega nada Se as novinhas se quiser fechar, pode vir se apaixonar Só nós não vai namorar contigo, tá ligado? Só cria envolvido, que nunca se apaixona Que sempre dá um lance, que faz as feias virar fione e virar de relance, meu mano, ela pede outra chance, mas ela não teve, ela não conseguiu, ela pegou pele mandei pra puta que pariu, <risos> bagulho fica bem bolado, você sabe que eu sou sinistro no improvisado, e ela chegou pra mim com bafo de jabá, eu falei pra ela, eu não vou te beijar. Não quero ver você com bafo beijando alguém Duma desta parte, por favor, use esse sorriso colgate novinho Tá ligado que eu transei sem camisinha? Ah, bati neurose, fiquei pensando daqui nove meses Será que vai vir outro filho essa história mais de mil vezes? Tá ligado essas minas de hoje em dia, você, ah, elas não sabem quem diria Tu vai, elas fala caralho, eu tô assim, tá como? Daquele jeito, tu sabe, safadinho Bagulho fica doido, meu mano não talentinho. Tá lentinho As minas que eu sou feio, mas sou bonitinho Ao ao tempo, ela chega sem deboche falando Caralho, é caralho, quem é aquele? É o M. Orochi? ele do outro lado passando na viatura Fugindo dessas novinhas que tem excesso de gordura Mentira, eu me amarro nas gordinhas Que tem um abraço fofo, sou doido pra pegar uma gordinha Falo de novo, sempre quis pegar uma gordinha Deve ser maneira lá dando a reboladinha, tá ligado, meu mano? As menina, imagina eu socar num tambozão de gelatina. Agora eu tô ser o tem. freestyle bolado, mano, não tem pra ninguém. MC Orochi é o sinistro do freestyle, curte essa porra e se inscreve no Felipe Gaspar.